E aí pessoal, bem vindos ao nosso primeiro vídeo da temporada de 2014 Exatamente, nosso primeiro vídeo, depois de um certo tempo que a gente estava sumido, mas por quê? A gente estava no nosso encontro estadual de mocidades espíritas, né, a gente que é aqui no MES, aqui no Espírito Santo, recebe o nome de MES, olha, já me embananou. <risos> é, que foi um encontro bem legal, né, Natália? Foi, foi magnífico, imperdível. Maravilhoso. É bom, nesse primeiro vídeo do ano a gente vai falar sobre uma coisa que é, uma coisa que a gente já tratou aqui, mas enfim, é mediunidade é uma coisa profunda e interessante, que dá, dá margem a vários, vários aspectos e várias maneiras de falar. Mas, vamos começar do começo. Você já teve medo de mediunidade, Natália? Já morri de medo de mediunidade, Thiago. E você, já teve? Muito. Não. Já morri de medo de mediunidade, <risos> assim como a maioria das pessoas, porque quando a gente é pequeno a gente desconhece né? o que está rolando é. ali, uhum. quem é que está querendo falar comigo, quem é que está me cutucando, o que está que acontecendo. Então, eu tinha muito medo, sim, quando eu era pequeno. Agora, assim, você sentiu alguma coisa quando você era pequena? Você sentia coisa Porque eu sou uma porta, né? Porque então, eu não sinto encarnado, que dirá desencarnado, né, Natália? É, não. Com você foi assim foi, também? Foi, não. Foi diferente. Foi, <risos> Com você foi assim também, tá Nathalie? Foi diferente. Natal. Foi diferente porque... De novo. Foi diferente porque desde a infância, eu comecei a ter manifestações dentro de casa e apesar de ter nascido em espírita, era tudo muito novo pra mim. Eu não tinha o conhecimento preciso do que era e que estava acontecendo. Bom, Natália, comigo foi um pouco diferente porque eu não era médium quando criança, né? Mas sempre tive medo. Sempre tive medo porque, assim, se o trai invisível, vem de cutuca, você fica com medo. Fica. Mas isso nunca aconteceu comigo. Mas quem é médium, assim como você, se descobriu na infância, como é que faz? tá Tá lá em casa, descobriu que... Tem gente querendo falar com a gente, que não tá aqui, que na verdade que tá, mas tá invisível, como é que é? Então, no meu caso, por já ser espírita, eu procurei o centro e comecei a frequentar ainda mais nos trabalhos não mediúnicos lá dentro, por ainda ser muito jovem. Mas comecei a exercitar a energia que eu tinha mediúnica em outros trabalhos. Eu até, inclusive, vi um vídeo no portal... Portal Reação Exatamente. Vimos no Portal Reação onde uma menina com 10 anos começou a ver, assim, sabe, as coisas dentro de casa e ver uns fenômenos, assim, meio diferentes. Só que, por eu não ser espírita, ela ficou meio perdida com aquilo. E ela dá o um relato dela, que hoje, com 13 anos, ela conheceu o espiritismo. E arranjou as respostas para as coisas que ela tinha. Então, a gente já percebeu que não dá para ter contato com o espírito em qualquer lugar assim, né? não. Você não pode chegar na rua ou em casa não. e querer que o um espírito desse para te passar mensagem e o um é, Quando a gente é médio, assim, o que a gente faz então? Já que, tá, sou médio, beleza, Natália? Tá preparada? Entendi. Como é que eu faço? Eu vou aonde para eu poder escrever ou, ou ver? Ou, ou como é que é? Então os médios eles fazem as reuniões mediúnicas para poder ter esse tipo de, de manifestação que os mais simples são quais? fala aí ah, os... manifestação mediúnica mais, mais simples mediúnica. É... são as manifestações inteligentes que a gente vê com mais frequência né psicografia psicofonia então, é, as intuições que todo mundo tem em maior ou menor grau que é o que mais acontece que mais ocorre nas reuniões mediúnicas então lá na reunião o médium já com preparo e com equilíbrio mediúnico, estudo e educação mediúnica, lá eles vão ter esse acesso com, com os espíritos. E qual é o objetivo da reunião mediúnica? Bom, o objetivo da reunião mediúnica muitas vezes é doutrinar tanto o médium é. quanto os espíritos que estão lá presentes. Então, às vezes os médiums e as equipes que acompanham esses médiums também uhum. recebem uma carta de apoio, de auxílio, ou de então incentivo. recebem incentivo, ou então um pedido de socorro, e tudo isso vai fazer bem para aquela equipe e para aquele espírito. Então, é, por isso, mais um motivo pelo qual as reuniões mediúnicas têm que ter o um lugar certo de acontecer. É. E é bom também deixar claro, Tiago, que a mediunidade não é um dom que Deus fala Ah, o Tiago vai ter a mediunidade porque ele é merecedor, não. A mediunidade é um compromisso que, que nós temos e que muitas vezes nós somos tão devedores que temos que ter essa mediunidade ostensiva ou, ou em menos quantidade para poder estar tá resgatando e ajudando quem está ao nosso redor. Exatamente. a gente tem que lembrar também que todos esses, esses fenômenos, quando acontecem, eles são de singular importância tanto para o médio quanto para aqueles que estão presentes ali. E o canal IE yeah esteve presente no nosso quarto congresso espírita brasileiro e vai mostrar um pouquinho para vocês. O Ié chegou aqui no quarto Congresso Espírita Brasileiro e a gente vai ouvir um pouco a opinião de algumas pessoas acerca do Congresso e da Juventude Espírita. E aí, pessoal? E aí, galera? Tudo bem? Nós estamos aqui participando do quarto Congresso Espírita Brasileiro na sede em Vitória. Estamos com a moçada aqui do, do IE Espiritismo de Jovem para Jovem. Estou feliz em ver a participação, ainda aqui um pouco acanhada, do jovem aqui no nosso Congresso. Por outro lado, nós temos também felicidade de informar que o Movimento Espírita Brasileiro tem avançado bastante em relação ao acolhimento, ao abraçar a juventude espírita brasileira. Algumas questões importantes aconteceram no movimento, como por exemplo, recentemente, a aprovação pelo Conselho Federativo Nacional das diretrizes para ações da juventude espírita do Brasil e também a criação de uma coordenação em amplo nacional é, isso dentro da área da infância e juventude. Então nós temos agora uma coordenação nacional de juventude e com o propósito de trabalhar com os jovens, trazer os jovens, resgatar os jovens no, no seio do nosso movimento espírita. O congresso tem sido muito bom, né? nós temos participado das palestras, das atividades, é, momentos muito especiais aqui, ah, ainda sentimos um pouco né, a ausência do jovem, mas entendemos que tudo isso... É, faz parte de um contexto e nós estamos na busca de avançarmos nesse sentido, ou seja, trazendo o jovem cada vez mais para as nossas atividades espíritas. A população jovem está com a mente muito mais livre de conceitos, preconceitos que precisam ser superados, portanto é um trabalhador extremamente desejável no nosso ambiente. Um ativa! Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo da temporada 2014. A gente espera que vocês tenham gostado bastante desse tema, que é a continuação de mediunidade, né, do vídeo que a gente já fez, mas que traz mais esclarecimentos, mais coisas para vocês. E se vocês gostaram, compartilha, curte o nosso link, deixe um comentário de vocês aqui embaixo para poder facilitar a nossa comunicação com vocês. Exatamente. Se restaram dúvidas nos seus coraçõezinhos, vocês podem comentar ou se estiver com muita pressa, corre lá no Livro dos médios. Porque ele caracteriza e estabelece e mostra bastante coisa sobre mediunidade, efeitos físicos, efeitos inteligentes, tudo isso. É, se você tem algum amigo que tem alguma dúvida, você pode mandar esse vídeo para ele. É só pegar o link, copiar e divulgar. É isso aí, pessoal. Yeah! yeah. yeah. Não, pera. Yeah! yeah.